Olá, sou Juliana Bessa, venho pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, sou psicóloga, sou docente no Ensino Superior e esse mês de junho, né, que é um mês comemorado é, pelos movimentos sociais e coletivos, o mês do orgulho LGBTI. E nós do CRP São Paulo estamos aí com algumas atividades e algumas ações virtuais nesse momento e uma delas são as narrativas as narrativas nos territórios. Então, o que temos, né, é, a partir dos nossos das nossas experiências pessoais, profissionais, é, temos produzido, né, enquanto estratégias de enfrentamento à LGBTfobia e também que temos realizado de ações que potencializam, né, nossas existências. Bom, é, eu estou em Assis, uma cidade do interior aqui do estado. Nós temos aí um histórico né, na pauta LGBTI e a universidade ela tem uma grande influência né, nesse processo. A Unesp uma universidade pública que temos o curso de psicologia, é, a grade do curso tem uma disciplina obrigatória né, de gênero e sexualidade que muito nos é cara, né, pensando um processo de formação que possibilita né, a ampliação do pensamento, uma, uma, um exercício crítico né, sobre a formação em relação a essas questões. E também né, temos um estágio, estágios específicos né, em relação a essas questões, a clínica né, LGBT e projetos de extensão que a partir da oferta né, da escuta, a oferta dos grupos, das oficinas alcançam né, a comunidade, alcançam o município e dessa forma atingindo né, o, o âmbito da política, das políticas públicas, seja na assistência, na saúde, na educação, produzindo essas intervenções né, em relação a essa pauta, que, é muito rico, né, como a gente faz essa conexão direta, né, universidade e a comunidade com essas questões, né, então a gente circula aí é, possibilitando uma ampliação, né, de escuta, uma ampliação de olhar e de movimento. Temos também aqui o pensionato Trans, né, reforço, nós somos uma cidade do interior e esse pensionato é muito importante para nós, ele é gerido por particularmente por colegas que admiro muito, que são muito especiais e que possibilitam né, uma maior visibilidade dessa população no município, né, para além de outras questões e implicações de direitos e acesso. Bom, então é, que possamos, né, é, a partir dessas conexões, possibilitar é, novos olhares, processos de ruptura né, desses discursos e práticas né, que aniquilam, que possamos aí, independente do lugar que a gente ocupa, né, que a gente possa é, transformar nosso conhecimento em práticas é, mais subversivas, né, práticas que não capturem as pessoas, né, e sim que uh, possibilitem que elas se expressem, né, independente de que jeito, de que forma, né? E a psicologia, ela tem esse dever, ela contribui no sentido que ela tem essa responsabilidade, né? Esse compromisso social, ético e político na defesa, né? Intransigente dos direitos humanos e na defesa de todas as vidas. Bom, acho que é isso. Né, que possamos aí reverberar nossos, nossas práticas né, e nossos posicionamentos e que venham mais narrativas aí.